Viva! O próximo exercício diz respeito a uniões e interseções de conjuntos. Especificamente, queremos verificar a equivalência entre duas expressões. A primeira, a interseção B é igual a A, e a segunda, a união B é igual a B, para A e B arbitrários. Eu vou simplificar, de fato, parte desta verificação recordando dois resultados muito simples que você deve ser capaz de verificar, a saber, o resultado segundo o qual a interseção entre A e um outro conjunto qualquer é um subconjunto de A, e o resultado segundo o qual B é subconjunto da união de qualquer conjunto com B. Isto faz com que, de fato, seja suficiente verificar a outra direção, a direção não trivial, a direção nem sempre verdadeira dessas identidades. Em outras palavras, bastaria aqui verificar que a interseção B contém A, se e somente se a união B está contida em B. Certifique-se de que você está convencido disso antes de começarmos. Eu irei apresentar duas demonstrações diferentes, uma direta e uma indireta, para cada uma das direções deste se somente se. Vamos começar pelo somente se. Assuma, portanto, que a expressão da esquerda é o caso e, portanto, a interseção com B é superconjunto de A. E vamos raciocinar de forma direta supondo que temos um certo objeto arbitrário x no conjunto A união com B, com o fito de concluir que x está em B. Segue pela definição de união de x pertence à união com B, que temos dois casos possíveis a considerar, o primeiro em que x pertence a A e o segundo em que x pertence a B. No primeiro caso, dado que x pertence a A, e que temos por hipótese de que A interseção com B é um superconjunto de A, podemos usar essa definição de superconjunto para concluir que x é elemento de A interseção com B. Daí, pela definição de interseção, em particular, segue que x é elemento de B. Nos dois casos, portanto, podemos concluir que x é elemento de B para um x arbitrário de onde a definição de inclusão nos garante que A união B é subconjunto de B. Concluída esta primeira demonstração, eu farei agora uma alternativa a ela, por contraposição. Assim, suponha agora que A união com B não é subconjunto de B. Queremos concluir, neste caso, que A interseção com B não é superconjunto de A. Vejamos como. Ora, a definição de inclusão, neste caso, nos garante que, a partir desta hipótese, deve haver uma testemunha, digamos, X, que representa um indivíduo que é membro do conjunto da esquerda, a união com B, mas não é membro do conjunto da direita, B. Ora, neste caso, a definição de união, a partir do item 1, nos daria dois casos a considerar. Contudo, o item 2 já nos diz que um destes casos é impossível. Portanto, por argumentação via silogismo disjuntivo, podemos concluir de 1 e 2, pela definição de união, que x é membro de A. Por sua vez, o item 2 nos garante que x não é membro de B e, portanto, pela definição de interseção, ele não é membro de nenhum conjunto interseção com B. Em particular, podemos considerar aqui o conjunto A. Finalmente, dos itens 3 e 4, sabemos que o nosso indivíduo X está em A, mas não está na interseção de A com B. Esta foi a razão pela qual escolhemos o conjunto A no item 4. De fato, agora, pela definição de inclusão, podemos dizer que A não está incluído em A interseção com B, pois temos x como testemunha deste fato. Verifiquemos agora a direção si do nosso si somente si. Mais uma vez, começando de forma direta, assumiremos a hipótese de que a união com B é subconjunto de B. Para realizar agora o nosso raciocínio hipotético, suponha que x é um elemento do conjunto A. Queremos mostrar que este mesmo x arbitrário deve ser elemento de A interseção com B. Note que de x pertence a A, podemos concluir pela definição de união que x pertence a união com qualquer conjunto que desejemos e, em particular, com o conjunto B. Escolhemos este conjunto particular para que possamos usar a hipótese e a definição de inclusão para concluir a partir do fato de que x pertence a a união com b, que é o conjunto da esquerda na hipótese, de que x pertence a b, que é o conjunto da direita da hipótese. Mas da nossa suposição inicial de que x pertence a a, juntamente com o que acabamos de concluir que x pertence a b, podemos agora, pela definição de interseção, dizer que x pertence à interseção com b. Como este indivíduo X era genérico, a definição de superconjunto agora nos garante que A interseção com B contém A. E concluímos assim a nossa primeira demonstração desta direção. A segunda demonstração será feita mais uma vez por contraposição. Desta vez, portanto, a assunção inicial é de que A interseção com B não contém A. Desta vez, portanto, pela definição de superconjunto, sabemos que deve existir uma testemunha para este fato, ou seja, um indivíduo que está em A, mas não está em A interseção com B. Diretamente do item 1, usando a definição de união, sabemos que x pertence à a a união com o conjunto que desejarmos, em particular, o conjunto B, que vai ser útil para a gente mais adiante. Por outro lado, o item 2 nos diz que X não está em A ou não está em B, pela definição de interseção. E, portanto, ambos os itens juntos nos permitem concluir que X não está em B. Mais uma vez, usando o raciocínio por silogismo disjuntivo. Os itens 3 e 4, portanto, nos asseguram de que existe uma testemunha de que uma certa inclusão falha, a saber a inclusão de A união com B em B, o que conclui a nossa argumentação. Eu finalizo os meus comentários sobre o presente exercício com a seguinte questão para reflexão. É fato que as expressões à esquerda e à direita deste se si, somente se, si, conforme verificamos, são equivalentes. Eu gostaria de lhe sugerir que pensasse agora o que elas significam em termos da relação entre o conjunto A e o conjunto B. O que essas acessões nos dizem sobre, digamos, o diagrama de Venn envolvendo os conjuntos A e B?